All hey. Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGasJotRD e o vídeo de hoje é muito, muito diferente do usual aqui no canal. Em alguns comentários aqui no canal eu recebo pedidos para que eu ensine uma maquiagem masculina, uma maquiagem mais leve e discreta que só corrija ou disfarça algumas características de maneira sutil. Apesar da minha audiência masculina ser bem menor do que a feminina aqui no YouTube, eu acho muito válido eu gravar um vídeo assim, inclusive me surpreende que eu tenha demorado tanto tempo assim pra gravar. Até porque essa era exatamente a minha intenção quando eu comecei a me maquiar, por exemplo, lá na época do ensino médio, quando eu só queria cobrir um espinho, uma olheira, fazer uma correção na sobrancelha, em alguma falhinha e acreditem eu demorei muito pra acertar e se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje em dia eu teria masterizado essa maquiagem muito antes, então nada mais justo do que eu compartilhar o que eu sei com vocês, né então se você já quiser aprender essa maquiagem masculina se assim, inclusive discreta pro dia a dia, já vai deixando seu like aí embaixo, se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo Vou começar com a preparação da pele, que era uma coisa que eu não fazia Quando eu tava começando a me maquiar, eu não tinha muita noção a respeito disso Eu vou usar alguns produtos aqui hoje que são um pouco específicos Mas você não precisa desses mesmos produtos Você não precisa investir horrores de dinheiro Assiste esse vídeo, vê o que, que encaixa aí com as condições da sua pele O que, que você quer que eu rigi, o que, que você não quer E aí depois você vai atrás de tudo, beleza? Vou usar esse produto aqui que é um primer hidratante de maquiagem, tá gente? Você não precisa nem comprar um primer específico Você pode comprar um hidratante mesmo na farmácia para pra pele, só para dar uma hidratada e deixar a pele mais suave e aguentar melhor a maquiagem, né? Porque também se você passar por cima da pele ressecada, vai ficar óbvio que você tá usando uma base que tá ressacando no seu rosto, né? chegando o máximo possível, caso você não saiba nada de maquiagem mesmo, a base é aquele produto da tom da sua pele, que vai uniformizar né, o seu rosto com o resto do corpo Hoje eu tô usando essa esponjinha aqui sem marca nenhuma, comprei em lojinha baratinha mesmo e vou aplicar a minha base né? Tô usando aqui a L50 de BT Skin. Então eu vou Aplicando em alguns pontinhos do meu rosto E a minha intenção hoje é criar uma camada bem fina pelo rosto inteiro E depois ir concentrando só onde eu achar necessário E onde não cobriu 100% Uma dica muito boa caso você vá comprar a primeira base da sua vida Ou coisa assim do tipo É você pegar um pouquinho da base quando ela estiver lá no display da loja Aplicar um pouco aqui no seu rosto descendo pro pescoço Sai da loja, não fica dentro da iluminação da loja Vai assim no sol e tal Vê se fica parecido, qual cor que some, né? Entre o seu pescoço e o seu rosto e escolhe exatamente essa Pra você ir aplicando, basta você fazer batidinhas leves assim na esponja Não precisa de muita pressão e nem de pressa também Se vocês observarem, nessa região aqui debaixo do meu rosto Já tá bem mais uniformizado e ainda tá bem natural Você ainda consegue ver várias características do meu rosto E já deu uma disfarçada naquela leve vermelhidão que eu tenho na minha pele Mas se a sua for mais intensa Você pode usar um primer com um fundo verde na sua pele antes de começar Porque verde cancela vermelho, tá bom? Vou espalhando aqui na testa se vocês observarem aqui nesses um máximo que eu tô dando pra vocês, né? Uma camada fina de base já deixou a minha pele bem mais homogênea do que ela tava sem maquiagem nenhuma. Eu já considero esse efeito aqui muito bom e bem natural. Mas se você quiser, você pode intensificar ainda mais em algumas regiões que não cobrir 100%. Por exemplo, eu tenho essas manchinhas aqui que elas cobrem com facilidade, né? Sem comprometer a naturalidade da maquiagem. E também algumas aqui, olha, nessa região. Então eu vou adicionar um pouco mais de base, tá? Não precisa ser muito, porque isso só vai concentrar mesmo, e aí eu venho aplicando nessa região aqui, por cima da primeira camada mesmo, tranquilo não precisa passar pelo rosto inteiro de novo, tá? Vou colocar mais uma gotinha e aí eu vou cobrir esse lado aqui que eu falei pra vocês, e esse aqui de cima e aí já fechou. Dica muito importante não se esqueça de chegar com a sua esponjinha, ou com o seu pincel, caso você estiver aplicando, mas eu recomendo a esponjinha porque ela deixa mais natural, chegar bem nos cantinhos mesmo do nariz, tá certo? E desce um pouquinho pro pescoço mas não tanto, especialmente se você for usar uma roupa clara assim pra não ficar transferindo base. E olha só, tirando o zoom você consegue ver que a pele tá bem corrigida e ela tá bem bonita e aumentando ainda você consegue ver algumas características naturais da minha própria pele. E é exatamente isso que você quer numa maquiagem masculina. Passando agora pra o corretivo que é um passo que muitos caras procuram quando vão fazer a própria maquiagem. Principalmente pela questão das olheiras, né? Que é o que quer é, dar uma disfarçada a mais. A minha dica de imediato é quanto a cor. A grande maioria das pessoas que fazem maquiagem até se você for procurar por ajuda nessas lojas que vendem maquiagem assim, vão te recomendar um corretivo mais claro do que o tom da sua pele, porque como ele fica no centro do seu rosto ele cria uma dimensão, né? No entanto, eu acho que esse efeito fica muito artificial Esse aqui é o corretivo que eu uso normalmente nas minhas outras maquiagens, quando eu uso uma pele de altíssima cobertura, quando eu tô usando uma maquiagem tipo, toda cheia de coisa, mas se eu fosse fazer uma maquiagem natural, eu usaria um corretivo exatamente do tom da minha base, se vocês observarem, olha, esse aqui é mais claro e esse aqui é do tom da minha pele, eu vou usar o do tom da minha pele, porque a intenção é uma maquiagem mais natural. Você não precisa Seguir exatamente o formato Da sua olheira, por exemplo, a minha olheira É exatamente nesse formato, mas você pode Aplicar um pouco pra fora, tá? Essa é a minha dica, e também um pouquinho assim Pra dentro e tal, pras laterais do nariz Não precisa fazer aquele efeitão, né? Nesse caso, como a gente só quer criar uma pele corrigida E homogênea, é desnecessário Pra espalhar e deixar o mais natural possível Eu venho na esponja, tá certo? Espalhando esse corretivo No caso, o que eu estou usando aqui é o Power Stay da Alon, mas existem inúmeras outras Possibilidades, eu só tô falando pra que vocês Realmente saibam o que eu estou fazendo Dica muito, muito, muito importante Pega a parte fininha da esponja, ó Que parece uma coxinha Pega essa parte fininha Olha pra cima e tira qualquer vinco que tem aqui no seu corretivo Porque se você passar o pó, essa lá, assim por cima Vai ficar meio acumulado, sabe? Você não quer isso Confere mais uma vez aqui os vincos da lateral do nariz também, né? E vai de pó translúcido O pó translúcido é esse pó mais soltinho aqui Que parece... E eu venho pegando um pouco dele, tá? E eu vou usar ele pra selar essa área do corretivo. O translúcido, ele vai deixar a sua pele mate, né, ele vai tirar o brilho dela. E na minha opinião, uma maquiagem natural é exatamente o contrário, é uma maquiagem com um pouco mais de brilho. Porém, se você não selar essa área do corretivo, a sua maquiagem ela vai acumular e depois tem como a gente recuperar um pouco mais o brilho da pele. Inclusive, eu, por exemplo, moro numa região quente, a mesma região que eu morava, sei lá, no ensino médio, quando eu fazia maquiagem assim. E eu sempre selava a minha make completa, tá? Primeiro eu vinha na esponjinha assim, ó, selando essa área abaixo dos olhos, né, do corretivo e Tal, tudo certo. Sela aqui em volta do bigode também, né? Se você não tiver barba se você tiver barba, evita a sua barba né? Depois passa um lencinho umedecido se cair alguma coisa. E por fim, pegando o restinho aqui da tampa, né? Que nem precisa desse tanto de pó assim, eu vinha selando o meu rosto, tá? Não precisa deixar o pó repousando nem assentando igual nas outras maquiagens comuns. Já vem tirando o excesso tá? E não esquece de passar o pincel também pela sua pálpebra para não ficar acumulando resto de base e corretivo, já que a maquiagem a maquiagem de hoje não tem sombra e nem nada disso do tipo. Para falar a verdade para vocês, gente, eu já estaria bem satisfeito com a maquiagem só assim, porque tipo, já deu uma uniformizada na pele, já tá bem natural. E conforme as horas forem passando, a maquiagem vai marinar e vai ficar mais natural. Mas eu vou continuar fazendo a maquiagem aqui para vocês mostrando o que mais você pode fazer caso você ainda não esteja satisfeito. Só com essa correção aqui, que do caso é o contorno. O contorno tem que ser uma coisa muito cuidadosa, tá, gente? Muito cuidadosa mesmo, principalmente para esse tipo de maquiagem. E a minha dica é que você um produto que não seja muito mais escuro do que o seu tom de pele, só pra trazer de leve aquelas sombrinhas, tá? Eu tô usando aqui um pincel de contorno, mas você pode usar um pincel de pó menor. Venho pegando aqui ó, um pouco de produto e tiro o excesso. Pra não aplicar muita coisa mesmo E uma dica boa pra você saber onde fazer seu contorno ou não É fechar o seu maxilar assim Na frente do espelho e ver onde vai afundar Ou então onde você sentir o fim dos seus ossos mesmo, do rosto Você vai marcando, sabe? Sempre em movimentos circulares e com cuidado Você não quer uma coisa pesada e nem muito marcada, tá? Se você quiser marcar um pouco da sua mandíbula do seu maxilar Faça esse movimento um pouquinho mais retinho E garanta também que não tem nada muito marcado Pode ir para pra baixo também e vou seguindo as linhas naturais do meu rosto Entendeu? Que eu não quero mudar nada Eu só quero acentuar. O contorno da testa masculina É totalmente diferente, na verdade Vou até tirar meu boné aqui, né? Pra vocês verem melhor. Eu só contornaria As laterais. Se você não quiser Diminuir o tamanho da sua testa Se você só quiser trazer as sombras dela de volta mesmo Você só precisa contornar as suas Têmporas, tá? Não precisa fazer aquele Arco em volta da testa. Como, por exemplo Eu faço em todas as minhas outras maquiagens Aqui do canal, porque isso vai dar uma impressão mais Feminina pra sua testa. Exceto que a sua testa Seja grande que nem a minha e você querer diminuir Mas como eu não me importo muito com o tamanho da minha testa Eu faço só nas têmporas assim Quando eu faço esse estilo de maquiagem Normalmente eu viria com blush Um iluminador super potente Mas sendo bem sincero, quando eu faço essas maquiagens naturais Eu não gosto muito de usar blush Isso aí é bem opcional Mas se você quiser um efeito natural, procure blushes matte Evita um pouco aqueles blushes com brilho Porque geralmente eles vêm com muito brilho, né? Vou partir agora pra bruma A bruma ela não é 100% essencial Mas eu gosto muito em maquiagem mais natural que eu acho que ela devolve um pouco da naturalidade da pele Se você der um zoom aqui Você consegue ver várias características naturais Da minha pele, né? Mas a minha pele tá muito Sem brilho, o que não é um problema, né? Se eu fosse usar essa maquiagem assim mesmo Daqui a algumas horas ela ia marinar e ia tá com um pouquinho Mais de brilho, mas eu gosto de trazer um pouquinho De volta esse aspecto usando a bruma de maquiagem É muito importante, caso você vá Comprar uma bruma, você olha se essa bruma ela é mate ou ela é brilhosa Não use brumas brilhosas Se você quiser esse efeito mais natural Porque a bruma brilhosa ela tem partículas de brilho que vão ficar na sua pele. Já essa aqui, ela só vai trazer essa hidratação de volta pra cima da sua maquiagem depois que ela secar. Aplica numa distância de, assim, uns 10, 20 centímetros por volta do seu rosto e espera ela secar completamente antes de falar ou fazer qualquer outra coisa. Meu Deus, eu tava gravando o vídeo o tempo todo e agora que eu vi que eu ainda tô com a etiqueta da roupa atrás. <risos> que ódio! Bom, gente, com a bruma completamente absorvida, vocês conseguem ver que o brilho da minha pele voltou um pouquinho, né? Dessa forma fica mais natural, né? Porque toda pele naturalmente tem um pouquinho de brilho E eu confesso que não falta muita coisa aqui não Falando das sobrancelhas, que é uma etapa da maquiagem que muitos caras também procuram fazer alguma coisa Inclusive, era a coisa que mais me incomodava na minha sobrancelha Você tem várias opções, você tem pasta de sobrancelha, pomada de sobrancelha, tem lápis de sobrancelha Tem muita coisa, mas se você quiser corrigir uma falinha pequena, por exemplo O que você pode fazer é procurar um produto como esse, que é um lápis pra sobrancelha de dois lados Esse aqui é da New Face É uma marca baratinha De um lado ele é super, super fino E do outro ele é mais triangular E mais grossinho Pra você ir preenchendo com mais facilidade O bom de um produto assim É que você não precisa nem de pincel Pra aplicar Minha sobrancelha é naturalmente super cheia E além disso eu tenho micro pigmentação Então de verdade eu tô aqui Só dando intensificada mesmo Mas a regra é bem simples, gente Basta ir aplicando o produto Da cor da sua sobrancelha Onde você quiser corrigir qualquer falhinha Ou então dar mais evidência ainda pra sua sobrancelha, que é o que eu faço na minha, às vezes, né? Porque normalmente eu nem uso produto nenhum da minha sobrancelha, mas enfim... Se você não quiser usar produto nenhum na sua sobrancelha, você quiser só pintear os fiozinhos, usa uma máscara de sobrancelhas. Tem umas que prometem fixação alta nas sobrancelhas e tal. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Invisible Crush da Avon, mas existe isso até de farmácia também. E a minha está imunda, ela não tá mais nem transparente. Mas é porque eu uso ela para dar uma esfumada no início da sobrancelha e também tirar o excesso de produto. Quando eu tô fazendo uma maquiagem muito pesada e cai muito pó, base, corretivo. O que não é nem o caso da maquiagem de hoje, mas já fica aí a dica para você também. Né? E vai penteando pra cima, mas deixa os fiozinhos dentro do design, tá, gente? Não vai deixar os cabelos os sobrancelhos arropiados, não, que vai ficar horrível. Você pode usar uma máscara de cílios transparente também pra tirar qualquer excesso de pó e corretivo que tenha ficado nos seus cílios, né? Porque a gente aplicou corretivo nessa área dos olhos. Só pra dar essa limpadinha nos cílios, gente. Não sei nem se vocês vão conseguir reparar no efeito aqui pela câmera, porque é realmente muito discreto. Não adiciona nada, só tira. Vou aproveitar e limpar os cílios inferiores também. E bom, gente, pra finalizar essa maquiagem aqui, só pra não deixar os lábios sem tipo nada, nada, nada, nada você na verdade tem algumas opções você pode usar um lip tint, por exemplo, que é uma opção muito comum entre caras que fazem maquiagem só pra dar uma corzinha pra boca, mas uma coisa que eu gostava muito era de usar hidratante labial, gente eu usava carmed, eu usava Ni... esses da Nivea também aqui no ensino médio sabe, que são só a manteiguinha de cacau só pra dar um hidratado e deixar o lábio bonitinho sem adicionar cor e nem nada sabe, esses aqui, também o carmed que era o que eu usava de fato no ensino médio você acha em farmácia na maior facilidade inclusive esses aqui da Nivea, caso você você gosta de uma corzinha a mais? Tem com cor também. Eu é que prefiro transparentezinha e é ele que eu tô usando aqui hoje. Mas você decide. Esse foi o resultado da maquiagem de hoje Né, esse vídeo é bem diferente do usual Aqui no canal, mas pra uma parcela que pediu Um tutorial assim no canal, aqui está Né, se você gostou do vídeo de hoje Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem Bem diferentes desse aqui, inclusive <risos> Vídeos de unha, de beleza, enfim Conteúdos incríveis não somente aqui no meu canal Como também no meu Instagram, Twitter e TikTok Corre nessas plataformas pra conferir vários